Hoje a nossa entrevista do Sonho Prosa é bastante desafiadora. Eu tô com a galera aqui da bateria do C7, tudo bem, gente? Uou, oh, oh, bateria do C7 chegou! Uou, oh, oh, oh, transformando a quarentena em amor! Bambu! Tudo bem, Renan? Né? Tudo bem? Pelo menos parte do grupo aqui, a hora que for rolar a música, já tem já, né, pelo menos mais umas 20 pessoas, né? pelo menos <risos> André, começa explicando para mim o que, que é esse projeto quem são vocês? tá legal, vamos lá a gente é a bateria do C7 né? então a bateria dos cursos de engenharia e arquitetura da Federal do Paraná é, a gente funciona como um grupo musical que participa tanto de shows eventos e também campeonatos de bateria universitária, né? a gente é vinculado à Atlética do C7, que é a Atlética Universitária das Engenharias e Arquitetura, e junto com outros braços a gente compõe o que a gente chama de C7, né? Tem a bateria, tem a Atlética, tem as festas, tem C7 nas escolas, tem várias extensões, né? O que mais que, que faltou complementar? Semana Cultural, Semana Acadêmica. Semana Cultural, Semana Acadêmica, os próprios centros acadêmicos que compõem a parte da política, né, um grupo bem diverso e a Bateria 17 tem esse enfoque na parte cultural, assim, né. O negócio que eu acho muito legal, né, de maneira geral das baterias, das atléticas, é a questão do acolhimento do aluno, assim. porque às vezes o cara veio de uma outra cidade, ele não conhece ninguém e ele tá naquela coisa, poxa, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu vou me dar bem aqui? E aí encontra uma galera animada que gosta de fazer um som, Queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de acolhimento. Thiago, como é que, como é que funciona na, na, na bateria? Então, é, esse, esse fator é bastante importante para mim, né? Eu não sou de Curitiba, eu sou originalmente de, de, do interior de São Paulo, então eu fui para Curitiba para fazer só a faculdade, é, moro sozinho desde que entrei na faculdade, e, e quem acabou me levando para a bateria foi o Fred, lá quando eu era calouro ainda. E, e a bateria, ela, na minha vida, atualmente, tipo, virou meio que a minha família em Curitiba, né? Então, parte de, de todos os meus amigos, é conforto, é aquela sensação de um lar mesmo, né? Então... A bateria acaba sendo, para todos os estudantes, eu acredito, na grande maioria, aquele refúgio, né? aquele momento de, de paz, aquele momento de... Acabou o estresse, assim, sabe? É, normalmente, nossos ensaios são sempre no final do dia, a grande maioria. Então, é sempre aquela sensação, sabe? Ah, agora acabou a vida acadêmica, acabou estudar aula, é, acabou sentar na cadeira e vamos e a bateria é aquele momento de descontração, sabe? É um momento engraçado, é, tem claro tem esses momentos sérios, mas é aquele momento tipo de colocar o um sorriso no rosto e tocar a música, sabe? Que é o que é o que a música traz na vida na vida das pessoas, né? E a bateria tá lá na universidade para os estudantes nesse sentido, né? De ser um refúgio e um acolhimento é, dentro de um ambiente tão estressante que acaba sendo o um ambiente universitário, principalmente dentro das engenharias e arquiteturas. Né? Depois de uma ADP, nada é melhor do que para o ensaio quebrar <risos> tudo, né? <risos> Depois daquela prova, o ensaio é aquele momento, encher Fred, e aí, como é que está sendo agora com essa coisa de isolamento? Parou a bateria? Olha, quando começou a quarentena, é, a gente teve, teve ali um período de um mês e meio, quase dois meses, que a gente ficou completamente parado, né? É, eu acho que até o pessoal que está à frente da bateria hoje, né, é, a gente tem, tem, tem alguns grupos que, que lideram isso, né, um grupo que lidera uma parte administrativa e um grupo que lidera uma parte técnica, e a gente respeitou é, tanto os ritmistas quanto as pessoas que, que são liderança na bateria hoje antes de retomar qualquer trabalho, né a gente deu ali um tempo de, de respiro para o pessoal absorver, para o pessoal entender o que estava que acontecendo no mundo, para a gente entender também o que estava acontecendo no mundo com tudo isso que, que, que aconteceu em 2020, né? E, e aí quando a gente sentiu que a gente estava pronto para iniciar um processo, aí sim, a gente né, foi atrás dos instrumentos, conseguimos uma autorização para buscar os nossos instrumentos lá no Centro Politécnico, distribuímos ele, fizemos ali um, um, um bem bolado ali uma rota de carro para deixar os instrumentos na, cada, na casa de cada de cada ritmista que se propôs a fazer isso e aí a gente né chamou um, um, um cara que é expoente ali na, na no mundo das baterias para dar um workshop para a gente e meio que iniciar essa etapa do EAD e aí hoje a gente está seguindo um trabalho bem legal né não estamos conseguindo ensaiar com a bateria inteira mas a gente divide a bateria em naipes, né? Cada, cada grupo de instrumentos a gente chama de naipe. E aí a gente está reunindo esses naipes semanalmente, conversando, passando exercício, né? Fazendo um trabalho que, claro, não é tocar em 40 pessoas, não é aquela energia toda, mas ainda, ainda remonta esse, essa necessidade, esse acolhimento do grupo. E o legal é que vocês acabam mantendo o um contato, né? Cada um foi para a sua cidade, mas de alguma maneira essa... Essa, essa conversa do dia a dia, de trocar uma ideia, continua sendo mantida, né? E aí a vontade de voltar a tocar e quebrar tudo mais uma vez, né? Demais, hein? Amanda, você tá quietinha aí, fala um pouco pra gente, né? O que que agregou para você, né? O que que agrega a você participar de um projeto como esse? Olha, para mim o que mais agrega assim, dentro da Bateria de C7 é o sentimento de grupo, sabe? É o quanto você aprende lidando com pessoas que são completamente diferente de você, mas tem o mesmo objetivo, sabe? Tá ali para, é, nem seja igual, igual o Tiago falou, como uma válvula de escape para aproveitar o um ensaio. Tem aqueles que são mais dedicados, mais competitivos, que querem participar de tudo mesmo, desafio. Até as pessoas que hoje fazem parte comigo dentro da, dessa parte mais administrativa, que aí você aprende muito sobre gestão de pessoas, você aprende muito é, dependendo da função que você exerce ali. Eu atualmente sou financeiro, então eu aprendi muito sobre financeiro. Dentro de um universo de baterias, que eu entrei ali para aproveitar, para brincar um pouco. Quando eu vi, me agregou muito, muito, muito, muito. E eu acho que eu não esperava tam aprender tanto fora da sala de aula, sabe? dando da universidade. Muito bacana. Gente, vamos de som? O que, que vocês vão tocar pra gente aí? O que, que vocês inventaram? A gente esse ano, curiosamente, infelizmente, tinha montado um repertório novo Que fazia anos que a gente não montava E a gente ia estrear ele na primeira cervejada do ano Que ia ser a cervejada do C7 lá no Politécnico né? E aí uma semana antes todas as aulas pararam Então a gente tocou, a gente resolveu tocar Meio que para dar essa nostalgia na galera A gente não gastou o nosso repertório novo A gente resolveu tocar a música que a gente sempre abre os shows Que é a nossa versão de Nath Roots muito bom, gente. Vamos fechar então com o som da C7. Valeu demais. Obrigadão, hein, gente? Valeu, galera. Valeu, gente. Espero que vocês gostem, galera. Valeu. Uou, oh, oh, bateria do C7 chegou. Uou, oh, oh, transformando a quarentena em amor. Bum, bum. O som, te trazer algum sonho bom e fazer tudo transcender. Mas tudo de vai sumir e sofrer. Se fende a sua vibração, não tem pra viver, não. não tem mais meus destinos, é isso tudo que, que só quer te, quer te ver sorrindo, chora. Nossa vida fica feita, não para pra aprender. E agora. Positiva a soltar pelo ar Quem sente a é capaz de amar E dá tá sempre lhe pra cantar oh, oh, oh, Bateria do C7 chegou oh, oh, Transformando a quarentena em amor oh, oh, oh, Bateria do C7 chegou oh, oh, Transformando a quarentena em amor A harmonia é de paz E a vida a vibração Não há tempo pra viver em vão E não penso mais em desistir Neste mundo que só quer te ver sonho E não chora A nossa vida fica ocupada, é feita Não para se aprender E agora A gente é vai errar Vai doer Deixa a energia do som te levar É a vibe positiva, solta pelo mar E se sente palma, é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar